Olá, queridos amigos, olá, queridos internautas, queridos telespectadores de todo o Brasil, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, um abraço. Estamos chegando mais uma vez aqui pelo Canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro. Nós estamos chegando para trazer informações importantes para vocês. Antes de falarmos com o coronel Homero, que é ex-presidente do ICMBio, e o coronel, eh, coronel Cerqueira. É, ele atualmente ele é diretor de Assuntos Ambientais e Sustentabilidade da Confederação Nacional de Mineração, que se instalou recentemente no Brasil. O coronel Homero está nesse exato momento com a gente, em um vídeo-link que nós vamos conversar com ele. Primeiramente, eu quero cumprimentá-lo e agradecer pelo chamamento e parabenizá-lo pela... Atual função a qual o senhor vai desempenhar na Confederação Brasileira de Mineração. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Sardinha, os nossos ouvintes aí da mineração, que nos honra no Brasil, nesse grande Brasil. Muito bem. Coronel, eu gostaria de saber, senhor, para nós iniciarmos esse bate-papo, qual a importância da Confederação Nacional de Mineração para o Brasil? Sardinha... O presidente Bruno, presidente da Confederação Nacional de Mineração, juntamente com Giliard, Matheus, o Helder, nós temos feito um trabalho recente, né, porque não tinha uma organização federal que cuidasse, que fizesse a organização do, das federações. E é muito importante, quando estive ou quando eu estive mais, assim, muito atrás, né, no Comando do Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo não tem nem federação, não tem uma federação que coordena as ações no Estado de São Paulo. E no ICNB era muito importante a gente ter um diálogo com uma confederação, como tem outras confederações, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional é... Do agronegócio. E veja bem, Sardinha, a mineração ela tem muita rentabilidade, ela produz mais ao Brasil do que o agronegócio. Onde você está aí tirando a madeira, o resto tudo vem da mineração. Então, a mineração sendo organizada junto ao Congresso lá em Brasília e tendo articulação com o governo federal. A gente pode aí é, normatizar, estabelecer aí conduta, complice, que é importante, uma educação ambiental e a sustentabilidade que estão em três pés, né? O social, o ambiental e o econômico. Então, a mineração está nesses três pés: social, ambiental e econômico. Então, é por isso que é importante a configuração da confederação para ter um diálogo mais estreito com o governo federal, junto à Casa Civil, junto à Secretaria de Governo, junto ao Ministério da, do Meio Ambiente, junto ao Ministério das Minas e Energias e os outros entes da, da Secretaria de Meio Ambiente dos Estados, para que a gente fortaleça a nossa mineração, que é muito importante. Coronel, ataques contínuos tem acontecido em Itapajós. E no último final de semana, um canal de televisão brasileiro, juntamente com o Ibama e a Polícia Federal, estiveram no local e efetuaram uma operação com uma matéria lá. O que o senhor, o que o senhor tem a falar sobre isso? Foi uma operação desastrosa, Sardinha. Por quê? Porque naquela APA do Tapajós é, nós temos aí é, uma legislação, uma legislação que, que estabelece o que pode ser feito ou não. Certo? Então, a lei, a lei número 6938 de 81, que trata da política nacional do meio ambiente, ela fala que nos, na, nas áreas de, de impacto ambiental e é, APA é uma área de, de menor restrição, menor restrição, Sardinha. Então, aquela, aquela área da APA do Tapajós, onde houve a ação, onde houve aquela ação desastrosa da Polícia Federal, ela estava licenciada pelo município. Por quê? Porque o artigo 84 da Constituição Federal, ela fala que município, Estado e a União fala, fala, é, disciplinarão a, a, o direito ambiental. O artigo, a Lei Complementar 140, o artigo 7 º ela dá competência ao município a fazer a a fazer aí a, o licenciamento. O licenciamento. O próprio CONAMA, o próprio CONAMA, a resolução do CONAMA, 237 de 97, dá competência ao município. E a resolução 237, ela fala que é suplementarmente o, o, o IBAMA ou o ICDBU façam a fiscalização. Portanto, Sadinha, o que foi feito lá foi uma ação desastrosa, o no limite, no limite o que poderia ser feito lá pelo pelo Hugo Loss, que era o agente fiscal que foi no local lá, o agente fiscal Hugo Loss, ele podia dar só embargar a obra, não caberia ação criminal. Por quê? Porque já tinha aí um licenciamento municipal. Se o licenciamento era incorreto ou não, Aí seria discutido administrativamente. Certo? Administrativamente. Porque existe uma instrução normativa número 10 de 2020, que o icn tem que ser ouvido é, em todos os licenciamentos. Então, o que caberia aí? Só aí um embargo até que se resolvesse essa contenta. Ou seja, é, foi uma ação desastrosa, danificou um material que não tem ressarcimento.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 Dia 7 de março estarei lá. A gente vai ter uma reunião em Santarém, tá? Para a gente articular, vou ficar lá por duas semanas é, e depois eu volto, vou lá para a gente, pra gente é, mitigar os problemas. A gente vai chegar lá, fazer a, a, uma reunião, dar os encaminhamentos, né? Para que a gente não tenha mais esse sabor que tivemos aí no final de semana, na segunda-feira retrasada aí, com uma ação da, do IBAMA e da Polícia Federal. O ICMBio só está atuando de forma mais intensa nas áreas onde que tem mineração em terras indígenas. Isso aí não é permitido. Isso aí não é permitido enquanto a mineração, mas a, o povo indígena pode fazer mineração em terras indígenas. Então, a, a, quem não é nessa... Na, na, na, indígena não pode, pode fazer. Agora, quem não é, não pode. Muito bem. Coronel, eu quero mais uma vez parabenizar o senhor, parabenizar o doutor Bruno, parabenizar o e toda a diretoria da Confederação Nacional de Mineração, o nosso canal, ligado com este trabalho que sendo, está já sendo realizado, porque a Confederação acabou de nascer. Então, nós não temos que cobrar muito ainda dessa confederação, assim como os mineradores, porque acabou de nascer menos de 30 dias e o trabalho já está sendo árduo. E eu acredito e tenho certeza. Parabéns, coronel. E eu digo para o senhor, nós do Canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro, vai estar à sua disposição, à disposição do Bruno, do Giliard, de todos os seus membros da diretoria. Ainda esta semana, no início da semana que vem, nós estaremos com uma entrevista com o Cris, que está Vai trazer, trazer para a gente, gente também informações importantes, Coronel, eu, eu, eu, eu, eu deixo eu, eu, eu, aí a câmera à sua disposição. A sua disposição. Sardinha, eu agradeço aí por ouvir a gente. É, eu queria aí falar para o pessoal do setor de mineração que a gente, eu tenho um objetivo e o objetivo eu eu, eu eu alcanço, né? Você me conhece, eu faço, eu gosto de fazer a coisa certa do jeito certo dentro da legalidade, da moralidade, e da boa ética. Então, a gente vai ajudar, ombrear com os mineradores e a gente vai chegar na melhor forma possível para a gente mitigar os problemas que ocorreram no Pará. Se a gente mitigar e junto com o Fábio lá, com uma pessoa competente, o Fábio que é o gerente do regional do ICMBio, e eu acredito que a gente vai dar um grande passo para o Brasil, um grande passo para... Um grande passo para o Brasil, um grande passo para a mineração e um grande passo para o, o Estado do Pará. Sardinha, muito obrigado. E, e fica aí o meu contato para todos os mineradores, se quiser encontrar em contato com a gente, é o DDD é 11-98404-7007. Então, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e esclarecer aí a esclarecer aí que eu possa ocorrer. Estamos à disposição e vamos trabalhar 24 horas, sete dias da semana e os 365 dias do ano, Sardinha. Coronel Romero, muito obrigado. Uma figura para o qual tenho um respeito muito grande. Quero, mais uma vez, agradecer. Se você ainda não se inscreveu no canal Mais Brasil, por favor... Principalmente você, mineradores brasileiros, se inscrevam e assim vocês vão receber as notificações e as notícias que vão acontecer nesse Brasil com a Confederação Nacional de Mineração. Um beijo no coração e até a próxima matéria.